Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou eu Caio Nobre Meus amigos, chegou o momento de testarmos aqui juntinhos A demo de Street Fighter 6 que foi liberada nessa última quinta-feira Depois do Street Fighter Showcase na versão do Playstation 4, que tava todo mundo ansioso aí pra poder ver como é que tava rodando essa versão aí, tenho certeza que muitas pessoas que já têm o PS4 já devem estar jogando, mas eu acho importante a gente fazer esse vídeo aqui pra gente poder mostrar o desempenho do jogo nessa versão também, que olha galera, eu curti demais, eu joguei bastante aqui as lutinhas um contra um que tá disponibilizado na demo e tudo mais, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essa questão da demo aí em outro vídeo, mas cara, a experiência aqui eu gostei realmente. Bastante assim, sabe, ó Estamos aqui no Playstation 4, como vocês podem ver Bonitinho, com a demo já em execução Vamos entrar aqui no modo Fighting Ground Né, pra gente poder ir lá nas lutinhas Um contra um Ó, temos aqui versus e tal Prática e tudo, vamos no um contra um mesmo Temos só dois personagens disponíveis Como vocês já estão ligados aí Nessa demo aqui, que é o Ryu e o Luke Pra gente poder jogar Bora lá Selecionamos aqui o Templo de Gambu, que é o estágiozinho que tem E tem o modo treino ali também, o estágio do modo treino no caso, né? Vamos lá, eu vou começar com o nosso querido Rilzão fazer uma lutinha com ele aqui pra vocês verem, ó. E já reparem, se vocês pegarem a versão do Playstation 5 e a do Playstation 4 poder fazer um comparativo em termos de imagem, né, gráfico e tudo mais, a gente com certeza sente uma diferença em termos de gráfico, né, nas melhorias que tem ali no Playstation 5 e tudo mais. Aí, ó, deixa eu selecionar o look aqui, vou colocar a CPU no nível 6, eu ainda vou fazer um videozinho na CPU nível 8, jogando contra eles aqui pra gente poder sentir como é que é esse negócio também. Mas vamos começar? Só que eu já adianto pra vocês o pessoal, a questão do gráfico assim dá diferença, com certeza dá. Se a gente for ver a versão do PlayStation 5, como é que ela tá rodando e tal, mas jogo de luta, cara, o importante mesmo é a questão do desempenho, a forma como o jogo vai rodar naquele console e tudo mais. E mano, o PlayStation 4 tá incrível, como vocês vão ver aqui agora, pessoal. Ó, a gente pode ver um pouco mais do serrilhado, realmente o gráfico, assim, ele tá um pouquinho pior se comparado ao que a gente tem no Playstation 5. Mas não tá ruim, tá, pessoal? Não tô falando que tá ruim, não. Tá legal, tá muito bom no Playstation 4 também. Vamos lá. Já começa assim apanhando, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar dar uma concentrada aqui, senão a gente apanha muito. Beleza. Cara, tá rodando muito fluido, galera, no Playstation 4 Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, cara Porque são mais pessoas que vão poder Desfrutar desse jogo, sabe Uma pena a Capcom não lançar para Xbox One também, sabe, na moral Beleza Nossa, defendeu ainda, cara O Drive Impact ali Caramba, conseguiu agarrar ainda, Luke Beleza Vamos dar uma concentradinha aqui agora, pessoal. Mas olha só como é que o jogo tá rodando super bem, cara. Os frames não variam, tá rodando super fluido, o desempenho tá muito, muito bom. Caramba, Luke, peraí. Mano. Errei o combo. Beleza. Ô, louco. Beleza. Vamos lá. Tira do chutinho hein? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Devagarinho, a gente vai estudando aqui a CPU. Tentando mais reagir do que ir pra cima igual louco, porque ela prevê todos os golpes que a gente faz, mano. É embaçado. Ai! Ai! Imaginei que você ia agarrar Luke Ai, não dá pra pular na CPU Tome Olha só, mano Olha só Sai, Luke Nossa hum. Ela sempre quando ela cola, mano Ela tenta agarrar a CPU Nossa, não pegou ainda Tome Uh! Nossa, achei que ele vinha Nossa, eu tentei fazer o um super arte, não saiu Uh, boa Show, show, vamos lá, hein Muito bom, muito bom Aos ah, trancos e barrancos aqui a gente conseguiu, hein Ó, vocês viram ali a questão da... Dos danos causados no personagem também Mostrando que legal Show eu, eu com o Luke agora aqui, pessoal Tá no controle clássico, agora eu vou enfrentar o Rio. Vamos lá Eu vou deixar a introzinha aqui agora Só pra vocês repararem também na questão dos gráficos aí, mano ó. Mano, tá muito legal, velho Tá muito bom no PS4, na moral, velho Gostei mesmo Tá rodando muito fluido a questão do desempenho ó. Vamos fazer as caretinhas <risos> Muito bom Você ready? pronto? Essa vai ser uma boa Vamos lá, Lukezão Toma tiro Ah, não Errei Tome Parabéns, Caio Você parou o combo no meio Tomou um Drive Impact de volta Pera. Calma Beleza Aí não, Ryu que é isso? Ferrando. Combinho. Ah, não. Toma tiro. Pô, o Luke é um personagem da hora de jogar, viu, galera? Eu tenho que aprender muito ainda com os personagens, obviamente, né? Mas, pô, gostei muito do Luke. Tome. Nossa, errei. Ah, eu ia usar a barra toda ali, mas não deu. Uh. Boa. Hum, achei que ele vinha tentar agarrar. Boa. Deu aquele clashzinho ali, mas tá de buenas. Vamos lá, vamos mais uma lutinha. Olha só, a roupa do Luke toda suja Tem os hematomas também mostrando ali no corpo dele também No corpo do Ryu, como vocês viram No Playstation 4 também tá da mesma forma que no 5, cara Ah! Eu tenho que apertar o golpe forte Depois de fazer o Drive Rush Boa Ah, ele agarrou ainda, filha da mãe Tome, não Defendi Ah, não deu outro golpe Ah, danado Lookzão da massa, mano Muito bom, muito bom, vamos lá Cara, tá deliciosa a versão do Playstation 4, pessoal Como vocês podem ver Na moral, velho Galera do Play 4 vai se divertir demais com esse jogo Sério, Tome. Não, ele agarrou no meu lugar, que isso, mano Que roubo Ai, viu? Não, pera aí, Vamos lá, vai pro outro lado Ah, falhou meu super arte Brincadeira Agora pegou Hum Tome Ó, oh, a roupa do Luke toda suja, cara Que foda Ó, o rosto dele aqui machucado, aqui também na bochecha e tal. Muito, muito foda. Aqui tá mostrando o Tanks for Play, né? Mas a gente pode voltar aqui e refazer as lutas novamente, o tanto que a gente quiser, né? No caso aqui. Mas é isso, galera. Eu queria só mostrar pra vocês mesmo essa versão do PlayStation 4 aqui, é como é que ela tá rodando. E como vocês puderam ver, cara, tá incrível. Insano. Tá muito gostoso, velho, de jogar. Então, você aí, cara, que tem um PS4 em casa, ainda não pegou um PlayStation 5, vai poder desfrutar deliciosamente de Street Fighter 6 aí no seu lançamento. Que tá insano em ambas as versões. Como eu falei, cara, é uma pena eles não lançarem esse jogo realmente pro Xbox One aí. Que seria uma base muito maior de jogadores poder desfrutar dessa delícia aqui. Mas foi uma decisão que a Capcom tomou. Eu acho um vacilo, mas é o que a gente tem, né? Pelo menos é a galera do PlayStation 4 vai poder desfrutar desse jogo. Então eu quero muito saber agora a opinião de você.